Olá, eu sou a Maria do blog, logo Maria, e hoje vou-vos dar 5 dicas para vocês manterem um feed de Instagram organizado, harmonioso, com as fotos a condizer umas com as outras, que é uma coisa que vocês pedem-me imenso para ensinar. Estas 5 dicas vão-vos dar muito jeito e este vídeo foi inspirado em vocês, eu pedi para vocês me mandarem algumas fotos para eu editar, por isso se vocês quiserem 5 clicas e se quiserem ver os 5 feeds que eu criei inspirados em vocês, é só continuar a assistir e espero que gostem. Vamos começar pela primeira dica que é mudar de cor drasticamente algum tipo de foto porque às vezes as fotos não condizem de todo. A Ali mandou-me algumas fotos com fundo completamente azul e depois uma ali sozinha sem nada de azul, nada na foto tem azul, por isso eu vou transformar esta foto numa foto mais azulada para que fique muito, muito bem com as fotos anteriores. A primeira coisa que eu fiz foi editar as fotos de azul para ter uma noção de que tipo de azul é que eu quero criar na foto em que não há azul. Por isso o filtro que eu escolhi foi o J1. A única coisa que eu fiz a estas fotos foi adicionar o um filtro e diminuir a exposição e aumentar o contraste para o azul ficar bastante forte. E depois o que eu fiz foi pegar naquela foto em que não há azul e transformá-la numa foto muito melhor para este fit. Por isso eu abri a foto no PixArt, fui a efeitos, fui a cor e fui a colorir e tentei arranjar um azul que fosse bastante parecido com o azul do feed e depois a única coisa que eu fiz foi carregar na borracha e retirar este filtro de tudo que não fosse a parede para ser só a parede a estar azul. Depois de fazer isso a única coisa que eu fiz foi abrir a foto finalizada do PixArt uma vez qualquer e adicionar o filtro que eu criei para as fotos anteriores. E o feed ficou perfeito assim, por isso se vocês quiserem um feed mais azulado, assim, tons mais escuros, é isso que vocês têm que fazer. A segunda dica que eu tenho para vocês é usarem poucas cores nas vossas fotos, ou seja, as fotos da Regina têm tons azuis, pretos e brancos e só isso fica perfeito e a edição fica bastante mais fácil assim. Antes de começar a ver a melhor forma de editar as fotos da Regina, fui ao Instagram dela e no feed dela vocês podem ver que ela começou com tons azulados e depois passou para umas fotos com menos cor, mas com os tons quentes. Então eu tentei juntar isso tudo para criar este feed para ela. O filtro que eu escolhi para ela funciona mesmo muito bem, porque primeiro clareia os tons mais brancos e dá um tom incrível aos tons mais azuis e também dá um tom incrível aos tons mais quentes, por isso achei que fosse perfeito para o tipo de foto que a Regina tira e o, o filtro é o G1 e a única coisa que eu fiz uh, de diferente para as outras fotos foi só mudar um bocadinho a exposição ou mudar um bocadinho o contraste de acordo com as fotos. Nas fotos mais escuras coloquei a exposição superior e nas fotos mais claras diminuir ligeiramente a exposição para elas ficarem perfeitas. Caso as vossas peças mais brancas como a parede ou a vossa roupa fique ligeiramente amareladas, o que vocês podem fazer é ir ao airbrush, ir à opção whiten e branquear as zonas que vocês querem que fique mesmo branco. As fotos da Regina ficam perfeitas umas com as outras. Se vocês quiserem criar um feed como ela só precisam de tirar fotos com brancos, azuis, pretos e cores mais claras como um cor de rosa. Claro, um azul claro e tudo assim desse género. A terceira coisa que nós podemos fazer é mudar alguns detalhes. As fotos da Rita condiziam bastante bem umas com as outras e eu não fiz grande coisa no feed dela porque achei que o filtro E5 funcionava muito, muito bem com todas as fotos, mas se por acaso vocês quiserem adicionar algum tipo de cor, por exemplo, nas duas fotos da Rita ela tem o um banco vermelho e é a única coisa vermelha da foto, mas se vocês quiserem manter esses toques de cor noutras fotos, por exemplo, na terceira foto dela ela não tem nada vermelho, por isso o que nós podemos fazer é abrir essa foto no PixArt, ir a efeitos, ir a cor, ir a repor cor, carregar na zona onde vocês querem mudar, eu neste caso escolhi o azul porque não condizia com nenhuma das outras fotos e troquei esse azul por vermelho e funcionou bastante bem. Caso fique com umas cores bastante estranhas noutros sítios, só precisam de ir à borracha e apagar o efeito com a borracha nos sítios onde ficam mal e é isso. As fotos Rita funcionam mesmo muito bem juntas, mas caso vocês tenham assim algo que não funcione muito bem ou uma cor que vocês querem manter por todas as fotos, vocês já sabem como fazer. Outra coisa que nós podemos fazer é encontrar os pontos em comum das fotos. Por exemplo, no meu feed eu tento sempre manter uma tonalidade de azul. Mesmo que a foto fique quase toda vermelha, 80% vermelha e depois só aqueles 20% de azul, ela consegue ficar bem com todas as outras fotos, ou seja, eu quero sempre manter um ponto em comum e neste caso, para mim, seria o tom azulado. Nas fotos da Pamela, ela tem tons de azul também e a ideia seria só intensificar o azul em todas as fotos e colocar o azul harmonioso em todas as fotos e ficar na tonalidade certa. Por isso, a única coisa que eu fiz foi adicionar o efeito A2 que fica muito bem com azuis. Se vocês tiverem uma foto em que o azul não se veja tanto porque, como neste caso, ficou com uma exposição muito elevada vocês podem ou diminuir a exposição para esse branco tornar-se na cor que ela é realmente, que é um azul, mas se por acaso isso não funcionar na vossa foto, o que vocês podem fazer é ir a Highlight Save e colocar no máximo ou ficar bem na vossa foto. O que o Highlight Save faz é retirar o tanto branco dos brancos que aparece na vossa foto. Neste caso, nesta foto, ele transforma esse branco mais azulado e assim fica um ponto comum em todas as fotos e acho que fica bastante bem. A quinta dica que eu tenho para vocês é usar sempre o mesmo filtro, mas tem que ser um filtro que seja bastante forte, que as suas características sejam bastante fortes e que mudem completamente uma foto e que fique mesmo uniforme com todas as outras fotos. A edição que eu dei às fotos da Natália, sem dúvida a edição, faz com que todas as fotos fiquem bastante parecidas, sem ter que recorrer a outras aplicações de edição. Nestas fotos eu usei o filtro A4, que é um filtro bastante quente, e coloquei mesmo no máximo, no mais 12. Na exposição eu reduzi para menos 1, para ficar um bocadinho mais escuro. Aumentei o contraste no mais 2. Reduzir a saturação porque assim as coisas vão conseguir ficar mais uniformes, se vocês tivessem uma foto mais azul e outra foto mais verde, ao reduzir a saturação as fotos começam a ficar mais semelhantes, por isso é uma dica, reduzir a saturação ajuda bastante na vossa edição. Atirei um bocadinho de temperatura para a foto ficar mais quente ainda e para as coisas ficarem mais semelhantes entre as fotos eu adicionei uma sombra azul e para isso só precisam de ir a shadow tint no azul e colocar mais 3, mais 4 como vocês preferirem e assim as fotos ficam super harmoniosas e ficam todas a condizer muito muito bem e é isso que eu tenho para vocês hoje. Se vocês quiserem mais vídeos com as vossas fotos, digam me nos comentários e, claro, se vocês quiserem participar, só precisam de me enviar pelo menos 3 fotos sem edição para ser eu a editar, o vosso nome do Instagram para eu poder partilhar a vossa conta com as pessoas que estão a ver e é só mandar isso tudo para o meu e-mail que é maria.lovabomaria.com e é isso. Não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso gosto se vocês gostaram deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.